Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um jogo NFT grátis, exatamente, você pode jogar de forma totalmente gratuita e pode ganhar dinheiro jogando esse jogo, essa que é a magia dos jogos do NFT. E basicamente esse jogo é estilo Plant vs Zombies, mas é NFT, né? Então é Plant in Paris e eu vou trazer esse jogo agora pra vocês, então deixa o like e vem comigo. Então primeiramente você precisa saber que o ideal desse projeto está chegando, então você tem até o dia 24 de junho, tá falando aqui, pra participar, vai ser mais ou menos, eu acredito, entre o dia 20 e dia 20. 21 aí, e basicamente aqui fornecimento total do IDO vai ser de 1 bilhão e 600 milhões, com valor de mercado de 1,6 milhões de dólares e basicamente já tem 1.955 pessoas participando, aqui eles inclusive falam né, que o Plant Paris é um projeto Gamify real, tá também fala que tem todo o mecanismo anti-inflação, também fala do público alvo, que não é apenas para usuários blockchain mas também jogadores tradicionais e tem um sistema de consignação, então você não precisa se preocupar com a inflação dos NFTs. Então é um projeto bem bacana, o link aí desse site aqui vai estar tá embaixo para você poder ver sobre o IDO, ok? E basicamente eles querem atingir 2.300 slots, é 20 dólares cada, tá? E basicamente aqui já tem 1.955, então você tem que correr se você quiser investir, mas lembrando, é gratuito, não é necessário investir, mas isso aqui é para quem quiser investir aqui no token deles, quiser já entrar como investidor mesmo né nessa área mais investidora, tá? E aqui de forma gratuita, isso aqui é muito legal que eu acho dos jogos NFTs, que também tem airdrop, mano. Então airdrop, além do jogo ser gratuito, você ainda pode ganhar itens melhores do jogo de forma gratuita participando desse airdrop, que nada mais é que um sorteio. Então estão sorteando 10 mil dólares aqui em itens do jogo, são 100 caixas de ouro, Gold Box, e 50 Platinum Box, que é as de platínio, né? Começou aí a rolar a lista aqui, 16 de Maio, e vai até o dia 15 de Junho, então não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas corre se tem até o dia 15 de Junho pra participar desse sorteio aqui. Então, são essas 150 caixas aí você pode ganhar uma, né? E é muito simples para participar. Aqui tem alguns passos, são oito entradas aí para você entrar. Você faz aqui, cada uma vale um ticket para esse sorteio. Então tipo, você segue eles no Twitter, retweeta aí o que eles estão pedindo, retweeta todos os dias marcando amigos, junta aí no Telegram deles, outro Telegram, Discord, coloca sua carteira, indica amigos, cada isso aqui você vai ganhando uma entrada para você poder participar do sorteio e aí você ganha aqui um item, uma caixa. Isso aqui vai te ajudar a ganhar mais dinheiro no jogo se você for sorteado. Então vale muita a pena, o link tá no comentário fixado tá? Mas beleza, agora que você já viu um pouquinho como entrar no projeto, agora vamos ver afinal o projeto, estou aqui no site do Plant in Paris né? Basicamente um pioneiro do GameFi 2.0, e basicamente o Plant in Paris é um jogo de esporte, baseado na tecnologia blockchain, você pode reunir seus amigos, formar um time, lutar contra outros e ganhar dinheiro apenas com sua habilidade disponível para Google Play e você pode baixar o APK também, tá? E descendo aqui galera, você pode se perguntar, por que jogar Plant in Paris? Então basicamente, porque é a combinação perfeita, tanto quanto os usuário de blockchain quanto jogadores tradicionais, jogabilidade envolvente. Então é um jogo tal e defense, né? Defesa de torre. De RPG com estratégia tipo Plant vs Zombies, Então imagina: você jogar o Plant versus Zombies, mas de NFT podendo ganhar dinheiro. Isso que é o um projeto, cara. Sensacional, né? Também tem mecanismo anti-inflação, que é muito bom, e é grátis para jogar, como eu falei, totalmente grátis para jogar. Você pode ganhar uma planta gratuita, uma estrela, que não vai ser NFT, mas você pode ganhar tokens e itens NFT jogando, e aí sim você começar a melhorar no jogo e ganhar mais. Aqui fala um pouquinho da jogabilidade, então tem um pouquinho do enredo do jogo aqui, mas eu vou pular, né? Aqui fala do modo PVP, então você pode implantar suas plantas e desafiar o outro. Você pode derrotar todos os zumbis em sua terra antes do seu oponente e ganhar recompensas valiosas. Tá? Você também tem o modo PvE, onde você enfrenta todas as ondas de zumbi e salva-terra. a terra. A humanidade depende de suas tropas e estratégia. E também sistema de criação, onde você pode coletar todos os componentes necessários, tanto no modo PvE quanto no PvP, e mesclar para ter itens mais poderosos, e aí você vai melhorando e evoluindo dentro do jogo, ok? Aqui a gente tem as plantas, galera. Tipo, pinho, tem pérola, tem salsinha, tá ligado? Tem berinjela, tem muita coisa, mano. Muito da hora. Bem legalzinho, olha só. Tem lins... É, mano, é que tá meio, esses nomes meio engraçado mas é vários tipos de planta, aí tem cacto, milho, né, tomate, enfim. Aqui a gente tem um pouco do Tokenomics, né, a economia do token deles, que chama PFI, tá, que seria aqui do Plant and Paris, né, GameFi, seria meio que isso. Então aqui falando novamente, grátis pra jogar, isso que é o principal, e você pode ganhar token aí através de eventos especiais, passe de batalha, Ficando no ranking, então se você for bom no jogo, você pode ganhar token e trocar por dinheiro, você pode ganhar com recompensas, com quests, né, que são missõezinhas diárias, com um torneio de guilda, né, guerra de guilda, torneios. Então, assim, bastante coisa, você pode ganhar de graça, né, dinheiro no jogo. E com esse token também, se você não quiser trocar por dinheiro, você pode melhorar no jogo que isso vira uma bola de neve pra você tentar ganhar mais lá na frente. Então, com esse token per você pode comprar ouro pra atualizar o nível dos seus heróis, você pode comprar ingressos pra arena, que é o modo deles pra entrar na arena, né, e você pode também apostar pra ganhar itens NFT. Então, é isso. Em breve aí, na rede BSC, tá, galera? Aqui a gente tem um roteiro, então, então a gente tá aqui no segundo trimestre de 2022, né, então já lançaram jogar jogabilidade PvE, lançamento do mapa emissão missão diária. E agora olha só quanta coisa: mercado com caixa, marketplace para você comprar PFi, marketplace para você converter GPFi em PFi, mercado com itens NFT, jogabilidade PvP, roda da sorte, evento de chefe, evento de monstros, sistema de evolução e versão beta para Android. No terceiro trimestre vai ter recompensa de referência, versão oficial do Android, sistema terrestre de cultivo e também de criação, adicionar conteúdo PvE novo e também liberação para versão de iPhone para quem tem iPhone e no começo de 2023 invasão da partida equipe pvp e novo conteúdo pvp também muito importante mostrar que a equipe é pública isso é o básico aí em qualquer projeto tá galera para a gente ter segurança né olha só todo mundo aí os designers desenvolvedores programadores consultores também aqui públicos tá então isso é muito importante mesmo galera e tem alguns apoiadores aqui também certo e aqui agora eu vou botar alguns vídeos para você ver como que é o jogo realmente a gameplay para você ver como que é igual o plant vs Zombies, só que agora é NFT para você poder ganhar dinheiro então isso é muito bacana galera galera, aqui os níveis, as plantas que você seleciona, os poderzinho tudo, muito da hora as habilidades que você seleciona, tem as hordas, as ondas de zumbis que vão vindo, muito top, galera, também então, você ganha, você ganha algumas recompensas, esse é o jogo, e tem vários sistemas legais que eu selecionei pra falar pra vocês, então tem, por exemplo, o Craft System, que você pode coletar é, recompensas, né, como eu falei pra vocês, até já, partes, né, das suas plantas, no modo PvE e no modo PvP, pra você poder trocar e deixar, fazer itens mais poderosos, né, tem o modo PvE, que seria você derrotar os zumbis, né? Vai ser alguns sistemas de ondas, né? Pra você salvar a Terra. Então, a humanidade depende de você nesse modo PvE, né? Pra você derrotar os zumbis, cara. Bem legal, né? E tem o modo PvP, que basicamente você vai ter suas plantas e basicamente nesse modo PvP, as suas plantas, você desafia outro jogador e basicamente vocês dois vão derrotar zumbis, né? Quem derrotar antes os zumbis, vai estar tá ganhando recompensas aí, beleza? E bom, galera, basicamente esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de estar tá entrando aí no sorteio, no airdrop. É muito fácil passo cara você pode ganhar itens aí raros de graça só seguir os passos então realmente isso aqui vale a pena porque é de graça, é sorteio, entra aí. E já se você quiser como investidor, também o link vai estar embaixo junto com o do sorteio. Isso aqui não é uma dica de investimento, mas você pode fazer sua análise e se você quiser investir no projeto também vai estar embaixo esse link aqui. E é isso, galera. Na minha opinião, o projeto está muito top. Porque ele realmente, como eu falei, é tipo o Plant vs. Zombies, só que de graça ali e para você jogar e poder ganhar dinheiro através do jogo NFT. Então isso que é o legal dos jogos GameFi, tá, galera? Então, na minha opinião, está muito top esse projeto. Fechou? E eu vou ficando por aqui, galera. Tamo junto, até a próxima.